Alô, oi, minha querida. Mãe, oi, mãe. Eu já tô indo pra ir com a senhora ao médico, tá bom? A consulta é às quatro, já são três e meia. Tô indo. Consulta? Adriana, mas... A, a, a Adriana... Que consulta, Adriana? Não tem consulta nenhuma. Onde é que tá a minha agenda? Não tem consulta nenhuma, Adriana. Eu sempre marco as minhas coisas. Você acha que eu ia chegar atrasada? Não tem consulta nem essa semana, nem a semana que vem, às quatro horas. Imagina, Adriana. Ai, doutor Renato, doutor Renato, doutor Renato. Três meio Três. Três. Meia. Três. Consultório de Neurologia. Boa tarde. Boa tarde. Por gentileza, é... eu gostaria de confirmar uma consulta para hoje às 16 horas. É Maria do Carmo. Ah, boa tarde, dona Maria do Carmo. Tarde, Só um que... segundo. Pois não. Ah, é, isso mesmo. Está confirmado. A sua consulta hoje às 16 horas. Mas quem foi que marcou? A senhora mesmo. A senhora ligou antes de ontem, pedindo urgência para hoje. Ah, é claro, tá certo, imagina, que cabeça minha. É, era só pra confirmar, eu já tô de saída. Até já, meu Até bem. Até já. Adriana, Adriana. Oi, minha filha, olha, é, eu vou sozinha ao médico, tá bom? Mãe? É, não, não, é aqui pertinho, você tá muito longe, eu não quero esperar. Mas mãe... Não, olha, você sabe, eu não gosto de chegar atrasada. Ai mãe, tá bom, tá bom, eu te encontro lá então, até já. Tá bom, até já, meu bem. até já. Ah meu Deus, consulta hoje? Alô? Mãe, são quase 5 horas. Onde é que a senhora está? Ah, teve um acidente e eu tô parada no trânsito, minha filha. Eu não posso falar. Tá? Até já. Essa história que vocês acabam de ver foi baseada em um fato verídico e mostra alguns dos comportamentos de quem está com doença de Alzheimer. Ela identifica dois sintomas iniciais muito comuns na doença de Alzheimer. Uma situação típica é a dificuldade de lembrar de compromissos. Quando acontece com frequência, refere-se a um problema de memória que pode envolver ainda dificuldades de organização no tempo e planejamento. A reação do paciente com doença de Alzheimer mostra que ele não registrou uma informação da qual ele mesmo participou. É como se o fato nunca tivesse acontecido. Além da alteração de memória, vimos um exemplo de desorientação espacial. É comum nesses casos a pessoa se perder e não conseguir chegar ao destino. Isso pode ser muito angustiante, além de colocar a pessoa em situações de risco. É comum a família achar que isso não é grave, que são fatos isolados e não tomar medidas que garantam a segurança do paciente. Atribuem o ocorrido a cansaço, estresse, etc. Quando o ideal é não esperar que a situação se repita e procurar um profissional especializado. A Abras existe para ajudar vocês a orientar os familiares que têm algum idoso ou idosa apresentando sinais como esses para tomar as providências necessárias. Lembre-se, conte com o abraço Quanto antes você agir e tratar quem sofre da doença de Alzheimer, melhores condições de vida ela terá. Eu conheço o Abras há quase 10 anos, exatamente o tempo que minha mãe teve o diagnóstico da doença de Alzheimer. Quando eu recebi esse diagnóstico eu fiquei em pânico porque, como a maioria das pessoas, eu não sabia nada sobre a doença, não tinha informação. E, para mim, foi uma grande, um grande alívio eu conhecer a Abraz porque ela me orientou, ela me deu a perspectiva de, de lidar com a doença, me ofereceu informações, enfim, e eu percebi o quanto isso foi importante para mim para minha família. E Desde que a Fernanda se tornou presidente da Brasa, ela me convidou e eu passei a fazer um trabalho voluntário para a Brás. E eu acho que trabalhar nesse vídeo é a oportunidade que eu tenho de, com meu trabalho, com o que eu sei fazer de ator, eu posso colaborar com a Brás para informar as pessoas a importância que é a pessoa ter o diagnóstico precoce, saber informações. Isso foi muito valioso para mim, então, é muito gratificante poder ajudar as pessoas da mesma maneira que eu fui ajudar.